Quem diabos poderia pensar que uma moeda única, uma moeda comum com a Argentina, poderia ser uma boa ideia? Com a Argentina, que só ano passado teve 96% de inflação. É como se o pãozinho que você comprasse por 25 centavos, 50 centavos, custasse o dobro no final do ano. Como que um país desse pode sequer ser cogitado a entrar em negociações com qualquer país sério. A Argentina, como eu chamo aqui no meu canal, já foi completamente destruída. E é hora de destruir mais uma nação. O Brasil está como próximo alvo dessa esquerda global. E não tenham dúvida, uma moeda única não é para fortalecer nossos laços. É para destruir qualquer resquício que transforme o nosso país em uma nação soberana, uma moeda única com alguém que está com uma moeda completamente desvalorizada, por que alguém pensaria isso se não fosse por engenharia, se não fosse por querer mesmo? E a esquerda faz um ensaio com seu próprio público, qual que é a aceitação dessa moeda única dentro do próprio eleitorado do nove dedos? Sério isso, cara? Brasil e Argentina iniciam preparos para uma moeda comum. What? Eu não creio. Não é possível, certo? Olha a moeda brasileira. Real é a segunda moeda que mais se valoriza em 2022. Por que diabo nós estaríamos ali com o um país que fez 95,4% de inflação nesse mesmo ano? Qual que é a intenção aqui? A esquerda já destruiu as suas nações e precisa agora de uma nova fonte de renda. Essa fonte de renda não é a diversificação do mercado, não é abrir para o capital estrangeiro, essa de fomentar e ajudar o capitalista, o empresário. Não, ele já tem a solução perfeita, cara. Claro, querem um Banco Central Latrino-Americano. Chega desse BNDS que escolhe para qual país vai ter que dar dinheiro. Não. América Latrina são de todos os latrinos. Então, agora precisamos de uma moeda única e um banco único. What? Quem pode pensar que isso é algo bom? Mas quando nós olhamos na televisão, olhamos o que vem acontecendo nesses últimos anos, é exatamente o que eles querem. Porque lá eles são vermelhos, porque do outro lado do mundo eles continuam vermelhos, porque lá na Rússia eles continuam vermelhos, porque na China eles continuam vermelhos, na Venezuela, no Brasil, essa é a bandeira comunista. E ela implica na, na destruição total da nação. É daí que vem tanta... Tanta lacração e tanto motivo para tirar você daquilo que te torna brasileiro. Ora, não é só uma moeda única. O nosso país é o único do mundo que de canto em canto, de norte a sul e de leste a oeste, todas as pessoas se consideram da mesma nação. São todos brasileiros. E o que é dos brasileiros é para os próprios brasileiros. Agora, como se não fosse suficiente... Esses países já pegaram dinheiro emprestado nosso. E sabe o que fizeram com esse dinheiro? Cuba nos prometeu charuto, cara. O que a que, que, que Argentina vai nos prometer? Vinho? Meia-luna? Meia-luna? É isso que eles vão ter para dar para isso aqui? Um pedacinho da, da, da Copa do Mundo? Um troféu da Copa do Mundo? Esses caras são loucos. Mas é o objetivo final. A destruição do que é do Brasil. Cara, a gente tem nossa própria cultura, nós temos nossa própria música, nós temos nossa própria fauna, nossa própria flora, nosso próprio turismo, nós temos nossa própria bandeira. E é isso que eles querem destruir. Quando você olha para o símbolo do governo federal, já pintaram de vermelho. Agora o governo federal não é mais verde, amarelo e azul. Agora é vermelho com preto, com um pouquinho de azul e verde e amarelo. É isso que nós estamos diante. E é importante que as pessoas acordem, porque elas acham que a votação é só sobre um único quesito, se é a orientação sexual dela, ou, ou identidade de gênero, ou o que você quer mais. Se a, se a cor da pele, é isso que importa para esses caras votarem? Não, temos que nesse momento nos unir. Somos os últimos brasileiros. Sabe aquela história dos últimos moicanos? Agora somos os últimos dos brasileiros. E essa geração que tá vindo aí, completamente alienada, completamente fora do que é o patriotismo, nem desconhecem completamente nosso hino, desconhecem a nossa história, que isso tudo não foi para Maldade de simplesmente tirar a educação das pessoas. Agora a gente começa a entender o quadro inteiro. O brasileiro não conhece a sua história porque assim fica mais fácil destruí-la. Assim fica mais fácil. Uma pessoa que não se, não se sente pertencente à nação, que não se sente ali representada por esse país não vai ter nenhum problema em aceitar essa moeda única. Esquerdista ali, lobotomizado com Rede Globo, que ai, não gosta nem da bandeira do Brasil mais, que odeia a patriota, esses caras vão entrar na fila para essa moeda única, que tem como um único objetivo um super governo comunista. E a partir do momento que isso aconteça, nunca mais teremos volta. Nunca mais teremos a opção de ter um presidente patriota bolsonarista, seja como for, nunca mais. É uma chave que, quando abre, por exemplo, a União Europeia, você vê os países se dissolvendo. É como se, de repente, todos os países que tivessem diversos culturas e religiões diferentes e tudo, etnias diferentes, histórias diferentes, que muitas vezes entraram em guerra entre si. Aí você coloca eles todos no mesmo bloco, diz que todo mundo pode andar pra lá e pra cá. E aí é só questão de tempo até vir outras moedas e coisas em comum. Como, por exemplo, uma constituição para toda a América Latina. E qualquer pessoa vai nascer sobre essa edge simplesmente você não terá mais para onde fugir, não terá mais o que escolher. Teremos ali uma constituição latrina americana que vai garantir que você continue pagando imposto para o resto da sua vida. Vai termos ali uma só passaporte para visitar a América Latina inteira. Então esquece fronteira, qualquer pessoa pode entrar em qualquer lugar a qualquer momento no nosso país. O cara comete um crime aqui. Vai lá para outro país e não tem nenhum problema, ninguém vai sequer fiscalizar. Na proposta, eles querem um país mais forte, uma moeda mais forte. E aqui nós estamos vendo exatamente o oposto. O Lula todo esse tempo esteve tramando contra o nosso próprio país. Ele é o maior traidor da pátria. É por isso que ele nem sequer cantou o nosso hino durante sua posse. Ficou ali né, entediado, foi beber uma aguinha. Se é que era água aquilo lá. Agora, isso tudo é por engenharia, é por isso que eles têm calado tanta gente, censurado tanta gente, que faz parte do mesmo bloco, o dos brasileiros, que não aceitam não aceitam esse globalismo guela well abaixo, certo? Então, tem muita bizarrice acontecendo por aí, essa história de moeda única, não. É hora de irmos às redes sociais, você pode protestar aí da porta da sua casa, você pode postar nas redes sociais, moeda única, não. É hora de finalmente mostrarmos que existimos ou isso vai passar e nunca mais teremos essa oportunidade de volta. Querem a destruição das nações e começa aqui com uma moeda única com um país completamente falido. E aí só para concluir, ele vai lá visitar Maduro. Né, que entregou uns um nomames pra ele ali, bem desnutridos, que fugiram da Venezuela. Mas aí tudo isso vai cair na conta do Bolsonaro também. Ah, mas a, a ótimo, não é ditadura mais a Venezuela. Foi dado um upgrade, agora é uma social democracia sem eleição. É uma democracia sem eleição, cara. É isso que nós estamos vindo por aí. E vai ser assim daqui pra frente. Você acha que vai ter direito de escolher quem vai ser o líder da América Latina, cara? Tá maluco? Muito obrigado pelo seu apoio, quero saber a sua opinião e até a próxima. Tchau, tchau.